Gente, Pinto gosta. Pinto então, tá pra cor? Não, não podem atrair Pinto aí, né. Olha aí, pessoal, ah, Lindinho, bom. cara. Entra aqui, Lindinho, Lindinho, lindinho, entra aqui. lindinho tira essa semente. Meu lindinho Deus, tá Lindinho! De... <risos> lindinho, sai lindinho tá pinto, de perto dos Pinto, cara. Meu Deus. <risos> lindinho tá cercado de Pinto, velho. Oh, não, vem cá vem cá e tô, eu tô preso? Não, eu tô preso? Tem que tacar nisso para minha plantação, tio. Não, é eu sério, véio. eu tô, eu tô preso. Ah, tô bonitinho. Vou fazer a farm.